Um dos melhores locais para curtir a noite no Japão e comer. Também é uma excelente alternativa de vida noturna para quem quer fugir da multidão de Tóquio sem ir muito longe. A variedade de restaurantes e lojas é surpreendente. Essa é a Tia Natal de Yokohama, a maior Tia Natal do Japão. Você pode visitar tanto de dia quanto de noite, mas para ver essas colorações assim, ir à noite é fundamental. Aproveita que está ali e dá um pulinho no Minato Mirai também.